É isso aí, pessoal. Aqui é o MC Savinho com o Funk da Leitura. Vamos lá, DJ! Daquele chão! Esse é o Funk da Leitura e o povo quer saber como é que eu faço isso ensinando com prazer. O ensino é legal com a turminha da Miss Emily. Lá não há baixo astral, todos são uma grande fêmea. Distressável e mizana, preparam cada lição De um modo diferente, com personalização Pra dar certo o cupid, é preciso paciência Muito jogo de cintura e contar com a inteligência Se liga só Os tipos de leitura são de modos bem distintos Atenção lago a seguir e note que eu não minto a leitura em voz alta é da Anne do Sabião, de um jeito modelado, mostrando entonação. Leitura compartilhada, os alunos têm o texto, lendo a história em voz alta, mostrando muito respeito. Agora vem a guiada, pedindo a sua atenção, unindo todos em grupos, trabalhando a união. A última das leituras é a chamada independente. Cada um tem no seu livro ficando ninguém carente. As leituras referidas são todas acompanhadas de questões e atividades para delírio da moçada. Levanta a mão pro alto! Leia, leia, leia o livro! Leia, leia, leia o livro!